Santos, Sou do curso de Licenciatura em Ciências Sociais. Sou bolsista do PET Conexões Diversidade. É, a gente faz um projeto dentro do PET, que é personagens do pós-abolição. E o meu personagem é o Paulo Silva. A expectativa que tinha para a oficina de hoje, ela foi atingida. Os alunos foram bem participativos. A gente é do PET, Conexões de Saberes, Diversidade, pela UFRJ. Somos estudantes que estamos nos formando professores. Então, a gente vem aqui fazer oficina com vocês para mostrar personagens que existiram na história e hoje não são tão conhecidos. Então, eu vim apresentar a vocês o Paulo Silva. Alguém já ouviu falar? Isso, ali ó Pegou a visão, né Ele foi um professor De referência lá na Vila Lobos E também foi professor Universitário Da Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ. Eu vejo a importância de trabalhar esses personagens do pós-abolição, porque é, dentro do da Lei 10.639, ele permite a gente trabalhar esses personagens, porque dentro da grade de disciplinados alunos não permite é, colocar alguns autores e aí às vezes acaba sendo negligenciado alguns personagens negros. E aí, para mim, é Importante porque a gente consegue pontuar e apresentar esses personagens do pós-abolição para os alunos, então é muito importante a gente poder estar tá apresentando para os alunos de, da escola básica esses personagens. Quem tem Silva no nome aqui? Eu. Mas como é que vocês pensam nesse Silva? Negro. Negro. Ele veste o quê? Que tipo de roupa ele veste? Roupa de futebol. Roupa de futebol, roupa de funk, chuteira, caneleira. Ele mora onde, geralmente? Na favela a oficina deu tudo certo. Em contrapartida, ano passado foi um pouco diferente porque a infraestrutura não permitiu fazer algum, alguns ajustes. E aí, esse ano, pensando na, na infraestrutura, né, nesses, nesses imprevistos, é, foi possível fazer uma boa execução esse ano. Também já estou mais preparada, experiência de sala de aula, né, que foi do ano passado. Então foi muito legal, eles participaram bastante. Foi bem acolhedor. Bem corpóreo, mas deu tudo certo, apresentei é, como eu queria, consegui trabalhar bastante a linha do tempo e aí eles conseguiram participar mais.